não sei explicar. Eu só vivo. É Ainda eu bem, vivo. É. porque o cara acha que acha consegue explicar eu não sei Deus, explicar. não conhece Deus. É uma coisa minha, não sei. Explicar, eu vivo né? Deus, tipo ah, isso. Ah, Deus Sim. é. é. Ó, a é. minha camisa aqui, ó. Deus não existe. Ele é perfeito, Ele é. perfeito. Esse Porra. Deus que existe perfeito. não é Deus. Esse Deus da filosofia, Deus da teologia, Deus que fica sendo procurado por aí, não é Deus. Porque o Deus que é Deus não, não faz parte de nada detectável, estudável, mensurável, achável. Porque se Deus fosse algo a ser detectado, ele não seria Deus. Ele seria uma criatura no cosmos. Uhum. Podia ser o Zeus, o mais poderoso. Sim, sim, sim. Mas Deus não. Deus é espírito, Jesus disse. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa designação, eu vou provar que Deus existe, isso é para coisa de burro. Porque um cara que seja minimamente inteligente sabe que Deus não existe. Deus é. Deus é. Todas as coisas existem nele, uhum. mas ele não é as coisas que existem. Ele está fora de tudo que seja detectável, explicável, filosofável, teologizável, elocubrável, racionalizável, tudo isso para. A própria física vai, vai, vai, vai, chega no Big Bang e chega naquela ervilha primordial de matéria, espaço, tempo concentrado e não consegue passar dali. Não. Não passa. Não consegue passar tá dali. Daí uma, uma coisa que é difícil mesmo, né? Não, não passa. passa dali, não passa. E, e agora, aquilo ali não é só porque é uma concentração que não é nada. Está tudo ali dentro, tudo. Todos os mundos, os cosmos, os universos paralelos estão ali e aquilo não é Deus ainda. Aquilo é uma partícula desse Criador, invisível, inacessível, indisponível para a presunção humana, que se revela a quem ele quer, como ele quer Exato. e a cada um. Perfeito. Conforme cada um vai discernindo De modo que graças a Deus Você não caiu Na armadilha de tentar é, mas Definir Deus uhum. Deus é aquele que é. te ama Que te habita, que te quer Perfeito. Deus é? é amor Quanto mais você se encher de amor é isso aí, Mais mano. você vai se encher de Deus É isso aí Então onde amor está, Deus está Onde tem a gente tem água. Fome e sede de justiça Deus está Onde a gente deseja o bem ao outro e abençoa o próximo, Deus, Deus está, está presente. O resto é invenção humana. O resto são amenidades. São... São, são tolices para tomar dinheiro e para fazer política e para controlar a mente fraca da maioria da humanidade, porque o mundo só guerreia por dinheiro. Por território... Por poder... Por poder... E por religião... Por tudo, e por... A, e a religião <risos> foi um dos maiores propulsores de guerra na história uhum, humana... Uhum. Até o dia de hoje... É, eu... Quanto mais você conhece história... E eu conheço um pouquinho... Eu ia te pegar lá... Dos prim... Das... Comunidades primevas de 50 mil anos atrás... Tudo aconteceu por causa de religião e poder. Tudo. É. A Até... organização né, do, do ser humano, a forma como o homem se organiza, né, é confuso. Sabe, A relação humana, eu acho que é o maior desafio da humanidade. Uhum. Às vezes, a gente está falando aqui de Rússia e de Ucrânia, mas não precisa. Vezes... Caim uma a Dentro de casa, não o inferno está acontecendo. <risos> não tinha ninguém. Entre duas pessoas. Não tinha é, ninguém. Às vezes, são eu digo que é, são de pequenas coisas que tiramos grandes e, e não é só isso, não. São de pequeníssimas coisas que hecatombes extraordinárias acontecem. É o cara frustrado, que tem um poder miserável na mão para explodir a terra... Mas não come ninguém, ninguém é triste, o ama, infeliz pra hum, caramba, solitário. não sei o que, ele já quer saber onde é que eu vou mostrar a minha potência? É aqui que eu vou mostrar. Vou foder com alguém. Aí a gente é, é sempre assim, a gente fica pensando que essas coisas decorrem de grandes e macro questões, não, elas nascem do pinto, é. elas nascem de regiões <risos> mínimas, porque que, nasce que os pinto. Estados Unidos do George W. Bush foi para o Iraque, sabendo que não havia armas químicas, sabendo de tudo, sabendo que o Bin Laden não estava lá porque ele e o Saddam Hussein se odiavam, mas por que, que ele invadiu o Iraque? porque era a única maneira de dar uma resposta imediata ao 11 de setembro. Sim. Os, os membros do Conselho de Pastores nos Estados Unidos, o pessoal faz lá um tal de, de pré-breakfast com o presidente todo ano, eles têm um poder enorme, esses caras. Porque eles têm, tinham o poder de definir as eleições. Então, todo mundo queria agradar esse pessoal, eles são todos ultra, Porra, super ultra conservadores. Padê, né, então, o que, que podia agradar mais? Eles iam definir se podiam votar ou não. Casamento gay nos Estados Unidos. Naquele período, os evangélicos estavam loucos, loucos, dizendo não aprove isso. Então, em troca de não aprovar, eles deram um backup para o presidente mandar soldados para o Iraque. Aí você vai ver o que está por trás daquilo. O pinto, a pepeca <risos> e a rosquinha.